E aí, da hora legal? Como vocês estão? Todos bem, graças a Deus. Também estou bem. Quero mandar um abraço aí para todos que estão acompanhando nosso canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado por seguir a gente, as nossas dicas. Aqui a gente quer sempre ajudar vocês aí a ter um carrão legal. Fechou? Fazendo você mesmo pelas suas próprias mãos. hoje vou adaptar essa ventoinha num radiador do Gol do Felipe, é, ele tava usando o ventoinha original e ela tava dando conta tudo, só que como eu tenho essa daqui guardada aqui faz um tempo já, eu comprei ela nova mas não usei, que era para pôr no meu chevette só que eu acabei não usando ela e aí ficou ali guardado eu falei uma hora aparece alguém Deixa eu ver quantas polegadas ela tem. O radiador dele é um radiador de alumínio, tá? É um radiador grande. Quatro canaletas. Sei lá como é que chama lá. Então é um radiador de alta performance. Ó. 14 polegadas. 14 polegadas. Ela fica um pouquinho maior. Do que o radiador. É aqui que eu tenho que olhar. É... Ela ficou um pouquinho maior, porque o radiador do Chevette é um pouquinho mais largo. Mas vai funcionar, se Deus quiser. É, é só para vocês terem uma base, sabe? De repente vocês que querem adaptar, que nem o carro da Juliana, por exemplo, usa é, ventoinha de Tempra. A ventoinha do Tempra é dois, assim, é um aqui e outro aqui. Eu cortei no meio e dei um para um amigo e a outra eu usei no carro dela. Funciona muito bem. No do meu Gol Verde. No hortelã, usa ventoinha de Gol G4. Também tive que adaptar, porque eu não uso o radiador do G4. Eu uso o radiador do Gol mesmo. Do quadrado. O Tião, eu não sei qual ventoinha eu vou usar. Mas o ideal é você pegar uma ventoinha fina assim, ó. Slim. Dizem que a do Livina funciona muito bem. A do Ford K que é fininha e ela é super forte. Eu tinha um aqui, eu dei para um amigo também O Bentinho, colocou no Passat dele, ó Acabou o problema de esquentar Tá? Às vezes a ventoinha também Às vezes não, muitas das vezes Principalmente para quem faz o airing tank Que tira o reservatório Às vezes a ventoinha original não dá conta, tá? Esse carro aqui vai dar conta Porque o radiador dele é de alumínio E é Um tarugo de radiador, bicho, ó Ó o tamanho do bicho então ele é um radiador de alta performance, tá? Ele é de alumínio, ó. Então eu vou adaptar o bicho aqui, só para vocês abrir a mente e ter uma base, entendeu? Mais ou menos o que vocês vão fazer. Eu já comecei a fazer ali, só vou mostrar para vocês o passo a passo, só para ter uma base, abrir a mente, ter uma noção. Fechou? É nós. Vamos lá que eu vou mudar a câmera, tá? Ah. Outra coisa, isso é muito importante Tá rolando, vai rolar um sorteio lá no meu Instagram, ó Vou sortear reservatório de fluido de freio Vou sortear, só tá com um monte de marca de dedo E aí eu vou, vou sortear vou, Vão ser três ou quatro prêmios, se eu não me engano, três prêmios Um prêmio vai ser o reservatório Outro prêmio vai ser o kit de amortecedor de capu completo Com a chapinha, com amortecedor, com tudo só não vai os parafusos. Mas aí os parafusos vocês se viram. E... Até aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês verem. Um kit de super LED. Caramba, eu esqueci o nome do menino, mano. É a J. Filmes, só que eu esqueci o nome dele. Eu sou péssimo para guardar nome, mano. H4, tá? É um kit de... Lâmpada super LED para o seu veículo, ó, ó novinha, então vai rolar esses, esses prêmios, só que lá não é, é diferente lá, não precisa seguir 60 mil pessoas não, é só seguir o pessoal que deu isso aqui, acho que vai ser duas ou três pessoas que vai ter que seguir só, Tô fazendo isso aqui só mais para ajudar as lojas aí, a, a divulgar, a ganhar alguns seguidores e se divertir, né, eu acho muito legal isso aí, último sorteio deu quase 12 mil comentários, eu sorteei só um reservatório desse aqui. Ó. Deu quase 12 mil comentários. Caramba, muito legal. Fiquei muito feliz. Tá bom? Então é isso. Vou posicionar a câmera aqui. Quem não me segue no Instagram, vai lá. Bidu Garage. Aqui, ó. Não é a J, não. É a D, ó. A D em Sufilmes. Desculpa aí, viu? Deixa eu mudar aqui, peraí. Então vamos lá, pessoal, ó. Aqui, ó, que eu falei para vocês que a ventoinha vai sair um pelinho para fora, ó. É isso, ó. Tá vendo, ó, o tantinho que sai para fora aqui, ó. Meio dedo aqui, ó, meio centímetro para cada lado. Mas ela pega o radiador inteiro, ó. Tá vendo? O que, que eu fiz aqui, ó? Catei uma chapa de inox. Cortei uma fitinha bem fininha. Coloquei. Esses parafusos aqui, ó, são da tampa de válvula do, pra prender a tampa de válvula do Gol, do cabeçote do AP, sabe? Isso aqui vai lá em cima, eu vou mostrar pra vocês. Furei aqui, fiz uma rosquinha, passei, cortei, dei um pontinho de solda, só pra ele não, não sair, e aí eu vou prender aqui, ó. Quer ver, ó? Vai ficar assim, ó. Aí ó, aqui na lateral vocês tem que tomar muito cuidado para não furar a canaleta de água aqui, tá? Depois eu vou mostrar direitinho aqui. Então mano, vocês tem que segurar a broca se quiser conseguir colocar uma trava na broca, tal. Por exemplo, se você for adaptar uma, um outro tipo de ventoinha, dá para fazer pela lateral aqui, ó. Aí você faz que do meu Gol Verde eu fiz, ó. Fiz pela lateral aqui, ó. Eu furei aqui. Só que tem que tomar muito cuidado para a broca não entrar. Porque eu já fiz isso, tá? A broca entrou aqui e furou o bagulho de dentro aqui. Eu tive que mandar arrumar o radiador. Mas é simples de fazer. Só tem que ter muito cuidado para não dar B.O. Seria muito mais fácil fazer um furo aqui. Põe um enforca gato aqui. Põe um aqui, um aqui um aqui. Acabou, né? Era bem rapidinho. Mas não é assim que se faz as coisas, tá? Se vai fazer, faz direitinho. Faz bem feitinho. Que não tem como ficar errado. Fechou? Então vou fazer isso aqui, ó. Fiz rosco aqui, fiz rosco aqui. Agora eu vou tirar esse, que eu preciso furar aqui, ó. Já marquei. Aqui, vou mostrar pra vocês. Rapidinho. Primeiro eu vou prender o de cima ali, ó. Ó, parafusinho de inox M5. Vim aqui, ó. Fiz uma rosquinha aqui na lateral. Vou prender aqui bonitinho. Ó, tá vendo, ó, tem uma marquinha aqui, não sei se dá pra ver, ó, ó, pontinho preto aqui, que foi onde eu marquei, tá? Aí eu vou tirar esse daqui, deixa eu tirar na máquina aqui, que é bem mais rápido. Então vou furar aqui, furo aqui. Vou fazer uma rosca M6 aqui, M6 e colocar aqueles parafusinhos do cabeçote que eu falei, ó. Os parafusinhos do cabeçote, e é isso. Vou furar aqui rapidinho, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Olha só então, hein. Furei, como eu falei, fiz a rosca, certo? Ó, como fica, tá vendo? Ó, ele passou, olha o tanto que passou. O então que eu vou fazer? Vou cortar essas pontas e dou um pinguinho de solda. para quando eu apertar aqui, ele não soltar, entendeu? Quando eu for apertar aqui, ele não soltar. Então eu dou um pinguinho de solda, vai ficar escondidinho igual o outro ali. Ó. Bonitinho e tal. Fechou? Só passar a lixadeira aqui, ó. Rapidinho. Bom dia, meu amor. Tudo bem? Ó. Vou passar a lixadeira aqui, ó. Cortar aqui, cortar aqui. Vou dar um pingo de solda, tá? Aí já volto mostrar pra vocês. Segura aí. Ó, cortei, tá? Tá vendo, ó? Cortei rentezinho. Agora eu vou dar um pinguinho de solda aqui. Tá bom? Usando a minha super máquina, hein? Que eu ganhei lá da CS Ferramentas. Ó. Olha lá, bichona. Weld Quem for lá no site deles lá, CS Ferramentas, e quiser comprar uma máquina, qualquer coisa que quiser comprar lá, ganha 10% de desconto com o cupom Bidu, hein? Fechou? Coloca Bidu lá no cupomzinho que ganha 10% de desconto. É nóis. Obrigado, CS. Olha só então, hein, como é que ficou, ó. Deu um piquinho de solda dos dois lados. Só pra travar a porquinha aqui dentro. E é isso. A gente vai montar aqui, ó. Pa, pa. Tá prontinho. No pente, só colocar a ventoinha e apertar. Tá bom? Só, segura aí. Só montar aqui agora. Parafusinho Allen M5. Pode fazer na medida que quiser. Quem, quis, quem não quiser usar a Allen aqui... Ah, não quero fazer rosca. Ou não tenho. Pode usar também aqui, ó. Um rebitezinho pop, ó. É. colocar um rebitezinho aqui. Prender. Pá. Já era. Só o problema é que depois na hora de... Você precisar desmontar, arrancar alguma coisa. Vai ter que furar aqui pra tirar o rebite. Mas funciona também. Quis fazer com essa rosquinha porque... Eu achei melhor. Uhum. Agora a gente vem aqui, ó. Coloca a ventoinha. Encaixadinha. Lindinha. Certo? Vamos colocar. Os... Vou colocar agora aqui. As porquinhas, né? Pra segurar, ó. De inox. Ah, mas Bidu, se eu não quiser colocar de inox, não tem problema. Pode colocar de outra. Pode fazer de rebite. Tô colocando de inox. Uma porque eu gosto. Outra porque eu já tenho. E outra porque o dono do carro merece, que é meu grande amigo. Fechou? Então é isso esse aqui o que tá presinho viu como é simples vou pegar aqui agora para mostrar finalizado ó é isso aí ó saiu um pouquinho aqui para fora só que vocês não falem para ninguém que daí ninguém vai perceber mas pegou o radiador todo ó isso é super importante é super slim ó tamanho fica top hein graças a Deus o pessoal tá entendendo qual que é a intenção do canal? Que é abrir a mente. Não necessariamente vocês tenham que fazer isso no carro, mas isso é para vocês terem uma base, um norte para onde seguir, como fazer. Se quiser aprender por aqui pela lateral, se quiser aprender com o Inforcagata também, não tem problema, mano. Pode fazer, o importante é fazer. Uma dica que eu dou para vocês de ventoinha é o que? Usem ventoinha se vocês forem usar de algum outro carro, como eu falei do Livina, que é meu amigo, o. Puta, o nome dele é esquisito, Winglesson, é um aparate top lá Colocou, ele falou pra mim que é muito boa, resolveu o problema de aquecimento A do Ford Car, essas coisas Tentem usar a ventoinha de carro que tem ar-condicionado Porque ela é mais potente, ela é bem mais forte Então usem isso como ideia, essa é a intenção do canal Usem como base para você fazer o carro de vocês Não importa o carro que seja, qual ventoinha vai colocar, dá pra fazer um monte eu vou adaptar no carro da minha mulher. Vou postar foto lá no meu Instagram. Não vou gravar porque eu já gravei esse. Então já dá pra ter uma base. Fechou? Muito obrigado pelo carinho. Dúvidas? Comentem que eu leio todos os comentários. É, pego. É que nem isso que eu tô falando pra vocês. O cara vai me dando dica e eu vou pondo em prática e mostrando pra vocês. Essa é a situação. Essa é a parada. Fechou? Vamos se ajudar. Vamos todo mundo ter carro top nesse mundo Fechou? Tamo junto Um grande beijo aí pra vocês Fiquem com Deus Obrigado pelo carinho